A <risos> vamos lá, então. Vamos tarde. <risos> Boa noite a todas e todos. Eu sou a Guida Calisto, coordeno todo sábado esse programa aqui que chama Altas Rodas com a Guida. Hoje a gente tem o prazer e a honra de receber uma professora, Camila Borges, que é, é professora aqui da Rede Municipal de Ensino em Campinas, né, e também mestre tranda em educação. A Camila virá, está aqui como convidada nossa para falar sobre o tema Pessoas com deficiência e o direito à educação. Precisamos falar sobre uma educação inclusiva. Boa noite, Camila, tudo bem? Boa noite, Guida, tudo bem? Camila, é um prazer. Gente... desculpa, eu, eu já... só queria dizer que é um prazer estar aqui com você hoje. E você é uma pessoa reconhecida pela força, pela luta, né? Na, principalmente na, pelos nossos direitos de servidores e servidoras. Então, prazer é todo meu. Ah, obrigada, querida. Camila e demais ouvintes que estão aqui na nossa live. Ó, ou, é, quero só passar primeiro os recadinhos iniciais, tá? Como eu sempre faço. Primeiro, é dizer que essa live está sendo transmitida pela fanpage da Guida. Né? Guida Caliço 20. Mas também ela é transmitida pelo blogdaguida.net.br. Então, caso você queira acompanhar essa live, você pode acompanhar pela fanpage. E se você quiser compartilhar é, e não é inscrito no Facebook, você pode compartilhar pelo blog, tá? Todas as nossas lives, tanto de sábado como de quarta-feira, o Guida Entrevista e, e o Roda de Conversa do CCV, é transmitido pelo blog, blogdaguida.net.br, tá bom? A gente vai pedindo para vocês que forem entrando aí na transmissão, que vocês dê o um retorno para nós sobre o som, sobre a imagem, tá? Para a gente ir melhorando aqui qualquer coisa, se tiver errado aí a imagem, se tiver ruim a transmissão. A gente pede também para vocês curtirem a página, curtirem a live, a gente pede para vocês fazerem comentários, em, interagir aqui com a gente, que é assim que a gente tem um tempinho aí da nossa convidada, a gente faz as perguntas para ela, tá? É, lembrando que é, esse é mais um tema é, que interessa muito quem é da área da educação. Não só quem é da área da educação, mas quem defende a educação pública como direito, né? Porque no, no momento atual, nos tempos que a gente vive, é, muitos, inclusive o governo que está colocado aí, entende a educação como um favor entende educação como caridade e eu como militante trabalhadora da educação a Camila também a nossa luta a nossa trajetória é no sentido de entender que a educação é um direito e a gente vai lutar por esse direito inclusive para que essa educação seja seja inclusiva e seja uma educação crítica a gente vai lutar muito para que a gente possa alcançar é, esse é o objetivo da nossa militância, né? Então, é isso. Deixa eu parar de falar, que já falei bastante. Quero é, passar aqui a fala para a Camila. Agradecer mais uma vez a disponibilidade dela estar aqui. É um tema que tem, que tem preocupado muito a nós, que somos profissionais da educação, todo mundo sabe que eu sou monitora de educação infantil. Todos os anos a gente, nós temos é, nos deparado com esses desafios, né? E a gente precisa muito de pessoas que se dispõem a a estudar, a entender é, o campo né, da, da educação especial, como a gente chama, né, educação especial, tá bom? É isso, Camila, é com você, fique à vontade. Hoje, por acaso, é dia da educação especial, então... Ai, você não falou Eu... nada! É... A gente nem como não. Obrigada, obrigada é. por você ter vindo hoje, obrigada, obrigada, obrigada. Aí eu quero cumprimentar também as minhas colegas professoras de Educação Especial da Rede Municipal de Campinas, que também estão engajadas aí na luta pelo direito à educação de todos e todas, né? É, eu, eu queria começar fazendo, traçando, é, é, uma, fazendo uma relação com as contribuições dos governos petistas, já que nós estamos aqui uma militante do PT, né, é, de alguns marcos históricos né? da gestão petista, assim, para a gente andarear esse direito e depois a gente conversar sobre essa, a, essa perspectiva inclusiva, né, o que que é educação inclusiva hoje, como que a gente compreende as pessoas com deficiência hoje. É, então, eu acho que tem muitas pessoas aqui, né, da, de Campinas assistindo a gente, então eu queria começar por aqui, né, é, hoje que é dia da educação especial, aqui em Campinas a gente tem uma peculiaridade, assim, uma característica que é muito própria da rede municipal de Campinas, que é ter professoras da educação especial no contexto escolar inclusivo, né, trabalhando em colaboração com toda a equipe escolar, né? Seja professores, funcionários, equipe gestora, a gente está no, no turno, né? A gente trabalha noturno turno e em colaboração com esses professores. Então, é, isso, isso já é um marco, né? Da, da gestão aí do Jacob Itar, que, que foi uma gestão que que foi pós-constituição, né, e que colocou e que delineou, marcou a gente na, na lei orgânica municipal como, com essa possibilidade de equipe de itinerância, né, da gente poder atuar dessa forma na rede. Então, essa é uma característica que a gente tem aqui no município e que depois, depois né, futuramente foi implementada aí é, com a secretária Corinta Geraldi, né, na gestão do Toninho e da Isalene, onde a gente viu um movimento de migração, né, dessas pessoas que estavam em contextos segregados nas escolas especiais, e nós, professoras, também estávamos nesses lugares, né, as professoras que vieram antes de mim, né, que, é, das quais eu tenho contato, que me contam essa história, né, de que elas trabalhavam nessas escolas especiais, é, elas tiveram que lutar para ter direito a, a esse reconhecimento pela criação do cargo de educação especial. E após essa conquista, aí na gestão do Toninho da Isalene, a gente vê essa migração das professoras para as escolas regulares. Então, a educação especial aqui em Campinas é, sempre teve um movimento, nós, né, professores de educação especial, a gente sempre teve um movimento... É, entre nós, de buscar a inclusão, de buscar essa perspectiva inclusiva antes mesmo da gente ter essa perspectiva num contexto mais amplo, num contexto nacional. Então, isso é, é uma marca de Campinas e que a gente tem que sempre lutar muito para manter essa característica que é própria aqui do município. É... Aí, assim, é, é importante a gente entender que o professor de educação especial, ele vai estar onde o aluno com deficiência está, né? Então, a gente sempre vai atuar numa, no sentido de dar um apoio e um suporte para esse aluno, para ele participar desse contexto escolar, né? Então, se o aluno não está na escola, nós também não estaremos na escola, né? Então, é sempre um movimento que anda junto, a gente caminha junto com esse aluno, né? E aí eu já queria é, migrar agora para um contexto mais amplo, que é a gestão do, do Lula e da Dilma, que trouxe é, contribuições excelentes nesse campo. Por quê? Porque essa foi uma gestão, assim, foi um governo que conversou, dialogou com os movimentos sociais. Então, é, a marca emblemática né, de, com, de como esse governo ele compreendeu que essas pessoas são pessoas, é, pode ser vista na, na própria questão de organização do governo, né? Então, a gente vai ter a, a Isabel Maior, que é uma mulher com deficiência, guerreira de luta, que vai assumir a secretaria pela primeira vez, uma pessoa com deficiência, né? Vai assumir a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, e aí a gente vai ampliar a participação dessas pessoas, a gente vai possibilitar a participação desses movimentos sociais na constituição das políticas públicas brasileiras. Então a gente vai ver uma a gente vai abrir a cena pública para essas pessoas, elas vão começar a participar da cena pública. Então, por exemplo, se aqui em Campinas, a gente já tinha esse contexto, né, que a gente já já buscava uma inclusão radical, né, que as professoras falam, a gente tinha esse ideal, a gente queria atingir a inclusão é, enquanto município, nacionalmente a gente não tinha isso, então tinham lugares que, que estavam completamente é, sem política pública voltada para essas pessoas, né, até hoje a gente vê que isso é uma dificuldade, então esse governo, ele olhou no âmbito nacional para essas pessoas, né, entendendo elas como sujeitos de direitos. Então, é por isso que eu, eu sou de esquerda, é por isso que eu defendo que a gente eleja essas pessoas, né? Que a gente retome aí essa, esse, essa, essa história aí que, que foi agora interrompida, né? Então, é... Um, do, é, um dos marcos na, na política pública nacional que a gente vai ter, né, é a política nacional da educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Então, aí, a educação especial, ela, ela deixa de ser compreendida como substitutiva e ela passa a ser para apoio e suporte, né, dessas pessoas, né, então ela vai atuar como é, complementação, né, a gente fala. E aí a gente pode é, entender, acho que é compreensível, quando a gente tem um movimento, né, desde o golpe de 2016, é, que não reconhece, é, que não reconhece essas pessoas, né? Então é muito incomodada com a questão de todos estarem assumindo os espaços públicos, né? Então é muito comum a gente ouvir assim nossa, mas agora tem tantas pessoas com deficiência nas escolas, né? O que que aconteceu, né? Que, que a gente tem, de onde surgiram tantas pessoas? Nossa, agora parece que tem um monte, né? Na verdade, sempre teve, mas elas não estavam nos espaços públicos, né? É, elas estavam em espaços privados ou, ou segregados. Então, agora a gente vê, a gente acha que tem mais gente, mas é porque elas estão assumindo esse direito a a vida, né? a, a convivência, a, aos, aos espaços. Então, hoje eu fiquei, hoje eu assisti o Fala Campinas, assim, e fiquei bem sensibilizada com a fala da, do Pedro, da Edilene, porque eles falaram sobre o princípio de dignidade humana, né? Então, a gente tá no, a gente está passando por um momento muito sério na nossa história que as pessoas, elas se sentem no direito de atribuir valores, né? Então, quando a gente vê o um movimento de pessoas que, que falam vidas negras importam, né? É uma denúncia de que a nossa vida, ela está sendo valorada pelas nossas características. E eu estou falando nossas porque é de nós todos, isso atinge a nós todos, não a um determinado grupo, é, atinja todos nós, né? Nós estamos, sim, é, tendo vidas hierarquizadas, assim, né? Então, quem tem direito, quem não tem, né? Que vida que pode ser vivida, que vida que não pode ser vivida? A gente está vivendo, sim, um período fascista, né? Isso é muito grave, é muito preocupante. Então, é... eu acho que a gente tem que, a gente tem que rever a nossa forma de pensamento, a gente tem que rever a nossa cultura, né como que a gente se posiciona, como que a gente pensa, como que a gente se concebe. Né? Isso é importantíssimo para a gente ir desconstruindo essa cultura que a gente tem no nosso país, que é fundada, sim, numa cultura colonizadora, né que sempre buscou a subalternização, que está fundada no genocídio de povos indígenas, na escravidão... Então, essa cultura, ela está muito embutida na gente, né? E a gente precisa, sim, desconstruí-la. Então, quando a gente pensa a escola hoje, é, eu, eu, é, eu acho que a gente, é importante a gente fazer algumas perguntas, né? Para refletir, né? É, quem, que, quem que tem valor nessa escola, né? Só tem valor a vida que produz, né? Só tem valor a vida que se ajusta, né? Só tem valor a vida e o corpo que, que, que se adapta às reais condições, né? Então, é, isso está muito atrelado né, nas pessoas com deficiência, a gente fala que é uma perspectiva reabilitadora. É, ó, vocês já devem ter ouvido falar em reabilitação, né? Que ela surgiu bem é, no contexto pós-segunda guerra, né? Que visava é, como se fosse consertar os corpos, normatizar os corpos para eles readquirirem uma função que atendessem às expectativas do trabalho. Né? Então, é como se a gente selecionasse ah, esse pode assumir a vida pública, esse não pode, esse tem que ficar segregado. Né? Então, é, a gente tem que interromper é, essa perspectiva em relação às pessoas com deficiência entender que todas podem ocupar todos os espaços públicos, e a gente também tem que é, combater dentro da escola essa questão da meritocracia, né? É, a gente tem que é, interromper é, com essa ideia de, que, de utilidade na escola pública, assim, né? Esse aluno é bom porque ele faz todas as atividades que eu proponho, da forma que eu quero, do jeito que eu quero, esse aluno é bom porque ele, ele passou no vestibular. O outro é ruim, ele não devia estar aqui. Então, essa fala, esse, essa forma de olhar as pessoas, se a gente for ver, ela está ela embutida em várias pessoas. Ela pode ser atribuída a várias pessoas, né? Não só as pessoas com deficiência. Então Quando a gente pensa na educação, inclusiva, a gente está, sim, é, defendendo uma escola para todos e todas. É, outro mais, aí como que a gente vai... É, interromper essa visão, né, aqui no, no Brasil, no contexto nacional, novamente, o no governo Lula e Dilma, foi promulgada a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que é da ONU, e que ganhou um status constitucional, né, é, a gente tem que defend... a gente está num período de defender a nossa Constituição, né, que está sendo negada por esse governo, o tempo todo, quando o presidente diz a Constituição sou eu, eu fico muito preocupada, né, porque ele é uma, uma pessoa que, que não considera, não entende o que, que é a Constituição, não, ele não honra a nossa Constituição, né, então a convenção ela faz parte disso, e aí quando, é, a partir do momento que a gente tem o golpe e depois a consolidação do, do, disso com o governo do Jair Bolsonaro, a gente vai ver um movimento, nova, um novo movimento para voltar a segregar essas pessoas, né? Então é, volta-se a rediscutir a política nacional de educação especial, é, volta com esse discurso de que elas devem voltar para as escolas especiais, de que a escola inclusiva não está atendendo é, da forma adequada esse público e que lá, e que lá não é o lugar delas. E... Então, é, volta essa perspectiva de que essa vida vale menos, né, de que ela tem que estar em outro lugar. E aí, agora, né, nessa época de pandemia, a gente vê um outro ataque, quando a gente vai rediscutir a questão do retorno às aulas presenciais, aí o Conselho Nacional de Educação, novamente, que está cheio de membros do governo, eles vão apontar que essas pessoas não têm que voltar para a escola simplesmente por conta que elas são pessoas com deficiência, né, eles não, não, tudo, não entendem que retornar para a escola, independentemente da característica das pessoas, é um risco para todos, para todos e todas. Todos nós corremos o risco né, de voltar num período de pandemia para a escola. Eu como professora, os alunos, todos nós, todos nós. Não é a minha característica, uma característica minha, que vai reduzir o risco de contaminação. Né? esse risco está imposto para todas as pessoas. Então, houve uma mobilização, a gente tem segurado esse movimento com muita mobilização é, social mesmo, dos movimentos sociais, da universidade, das escolas. Então, a gente tem ainda uma, um, um movimento muito grande que reconhece que a educação inclusiva foi um grande passo para essas pessoas. Né? Ainda a gente tem... É, ainda a gente tem muitos desafios, a gente tem que melhorar muito essa nossa escola, é, mas a gente já avançou muito e a gente não pode achar que porque não está 100% bom que a gente tem que retroceder, né? Então é por aí que a gente vai caminhando. E aí, essa convenção né, que eu estava dizendo que teve status constitucional, ela mudou, ela traz uma nova definição de deficiência, né? Aí eu vou aqui ler para vocês brevemente. É, pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental e intelectual. Então, se, eu sou, é, se a pessoa é surda, a natureza é sensorial. Se a pessoa é uma pessoa com deficiência física, a natureza é física, né? É, os quais, aí eu vou fazer um grifo, em interação, em interação com as diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas, né? Então, a, a deficiência, ela não é mais remitir, é, uma responsabilidade individual da pessoa, né? A gente não pode mais dizer assim, olha... Esse aluno, esse, essa criança ela não pode vir para a escola porque, coitada, ela não consegue... Olha a deficiência, né? É, a gente não, não cabe mais esse discurso de, de usar a deficiência como justificativa para excluir, né? O que, que nos cabe hoje? Olhar esse contexto escolar, esse contexto social, identificar quais são as barreiras sociais... E, e acessibilizar, então a gente tem que começar a usar essa palavra muito forte de acessibilidade, o que que estruturalmente, o que que socialmente tem que ser mudado para garantir a participação plena e efetiva dessas pessoas, é isso que a gente tem que se perguntar o tempo inteiro, né? É, e a gente tem que responsabilizar o Estado, sim, porque hoje é direito delas. Então, a partir do momento que isso se torna um direito, o Estado ele tem responsabilidade, sim. Aí, a gente vai ter diversos tipos de acessibilidade. Né? Vou citar alguns aqui, porque cada vez é, os termos são mais amplos, pelo que eu tenho acompanhado. Então, a gente vai ter acessibilidade arquitetônica, urbanística, de transporte, então, assim, aqui no município, a, a, gente, a gente tem esse histórico da educação especial, mas a gente precisa avançar nessa questão de acessibilidade e de, de assumir essa nova perspectiva, né? Então, assim, eu é, já trabalhei em escolas e trabalho que se tiver uma pessoa com deficiência física que utiliza cadeira de rodas, ela não consegue acessar todos os espaços escolares, por exemplo, né? ou que se for uma pessoa com deficiência intelectual alguns espaços são são espaços que podem cair machucar então a gente tem que rever sempre de mudar o espaço para esse corpo ele não ficar limitado que ele que a criança possa ocupar esses espaços né e e aí urbanística né é, a gente sabe das dificuldades da, das crianças das pessoas com deficiência que moram por exemplo é, no Campo Belo, no Campo Grande, no Ouro Verde, que são é, lugares mais distantes, né? São mais descentralizados, né? O, é, essa questão de locomoção, ela é uma questão imposta para todas as pessoas que moram nessas regiões. Então, imagina para a pessoa com deficiência que vai precisar da acessibilidade, né? E aí, então, a gente tem que compreender que esse acesso não é igual pela cidade inteira. Então, quem mora no Campo Grande consegue acessar determinados direitos. Quem mora em uma outra região da cidade mais privilegiada, acessa mais direitos. Então, a gente precisa também olhar nessa perspectiva. Aí, é, acessibilidade tecnológica. né? É, como que eu posso é, é, prover com que essa pessoa, ela ela interage, ela precisa de um computador para escrever, ela precisa de uma adaptação num lápis, ela precisa de uma cadeira de rodas, isso tudo é tecnologia, né? É, comunicacional, comunicacional e linguística, né? É, o intérprete de Libras, se eu não, é, se eu não, tiver, se eu não acessibilizar essas formas, essas pessoas elas não têm acesso aos bens culturais, elas não têm acesso à informação... Então, é, tudo isso envolve, assim, né? E aí, uma outra muito importante é a atitudinal, que hoje as pessoas com deficiência, o movimento de pessoas com deficiência, tem questionado isso como barreira, elas já, ela já intitulam de preconceito, né? Que seria o próprio preconceito, que seria o capacitismo, né? Aí, para definir isso, eu, eu peguei uma definição da Kátia Garcia Luiz, que é uma mulher com deficiência, que eu gosto muito porque vão existir diferentes conceituações. Então, ela é do coletivo feminista Ellen Kelly, né? Então, ela vai definir capacitismo, né? que é um, uma palavra nova aí no nosso vocabulário, que a gente ainda está aprendendo a usar, né? mas ela seria equivalente ao machismo para as mulheres, né? a, ao racismo, então, pra, em relação às pessoas com deficiência, capacitismo. E aí ela vai definir como discriminações baseadas numa lógica de capacidade dos corpos. Que aí vão ter corpos mais capazes e menos capazes, né? Dependendo da funcionalidade, dependendo... né? Então a gente vai ter um maior e menor grau. Esse, o corpo que vai sofrer mais preconceito seria o corpo com alguma lesão ou com algum impedimento. E aí ela fala assim, que vai estabelecer uma hierarquia de corpos relacionados ao corpo ideal, seria a normatividade né? E aí quando você lê esse conceito, eu como mulher, por exemplo, eu me identifico, né? Nós mulheres ao tempo todo estamos sofrendo pressões para ter um corpo ideal, né? Um corpo considerado normal. Então, na verdade, é, a gente tem que... É, trabalhar nesse sentido, né, de combater esse ideal de normalidade, porque ele não existe, a normalidade não existe, a normalidade nada mais é do que um ideal, né, que, que, coloca, que faz essa hierarquia entre pessoas, então não existe, e, e aí eu acho que é, a gente vai começar a assumir uma perspectiva interseccional também, né, então, é muito comum, às vezes, eu receber perguntas do tipo, é, existem pessoas, já aconteceu várias vezes, existem pessoas com síndrome de Down que são negras? né? Aí eu digo, existem, só que o que, que acontece? Uma pessoa com síndrome de Down negra, ela não vai acessar os mesmos espaços públicos que uma pessoa com síndrome de Down branca. Então, a gente vai ver nos filmes, nas campanhas publicitárias, uma predominância de pessoas com síndrome de Down brancas, né? Então, assim, a, nós somos um conjunto de identidades. A deficiência, ela seria uma dessas identidades, né? Então, é, então a gente precisa entender que, que isso passa. A pessoa não é só uma pessoa com deficiência, ela é várias coisas, né? Ela pode ter várias características e se identificar de diversas formas, né? E aí, agora, assim, mais atualmente, a gente tem tido uma grande contribuição do movimento feminista que vai trazer questões de gênero para as questões da deficiência, que são aquelas pessoas que geralmente elas vão precisar de é, um cuidado ao longo da vida, ou elas vão estabelecer uma relação. De dependência, né? De interdependência que a gente fala. E aí, as mães, né? Geralmente, que é para quem é atribuído esse papel social do cuidado, né? Elas vão é, se movimentar no sentido de desconstrução disso, indicando que o cuidado e a dependência é uma característica de todos nós seres humanos. Em algum momento da vida, eu, você, quem está assistindo a gente, precisou de cuidado... Ou precisou da ajuda de alguém para lidar com alguma situação. Foi dependente em algum momento da vida ou será, né? Então, é, isso, isso é um ideal capitalista de que a gente tem que se virar sozinho, né? De que a autonomia é fazer tudo sozinho. É ganhar a vida sozinho. E a gente sabe que não é bem assim, né? E, e é isso, gente. Eu gosto... Eu sou muito engajada nesse movimento, porque eu acredito que é um, é, as pessoas com deficiência, elas são muito generosas de, no sentido de pensar a humanidade como um todo. Eu me identifico em muitas questões, com o movimento das pessoas com deficiência, até como Camila, não como professora, né? E, e é isso, eu quis trazer um pouquinho para vocês desse movimento. Obrigada, Camila. Vamos ver se nós temos questões? Tem uma da Daniela. Da Daniela pergunta assim, ó. Como se dá a questão da acessibilidade nas escolas, inclusive de educação infantil? Como superar a ausência de espaços que não garantem locomoção e permanência para todos? Veja, é, Camila, sobre essa questão, né? eu gostaria de perguntar mesmo para você como é que está essa demanda na, na rede pública, né? Nós estamos conseguindo atender toda essa demanda, você acha que ainda precisa de alguma política pública que chegue, né, de fato, nas famílias, nas crianças, né, que têm alguma deficiência, é, e esse entendimento que eles têm esse direito de estar nessa escola, porque a gente sabe que o senso comum você falou bem, mas aí eu acho que eu, eu como educadora sinto que to, todo dia a gente vai falando, mas sempre volta aquela fala, né? Ah, mas essa criança não deveria estar num lugar específico para ela, né? Aí eu pergunto, onde que é o lugar específico para ela? Então, eu acho que... Você acha, você acha que ainda a gente tem muito ainda que, que, que conquistar nesse ponto de das pessoas, é, eu sei que as pessoas estão tendo mais esse conhecimento, que de fato é isso que você falou, aumentou bastante né, a presença dessas crianças nas nossas escolas, mas ainda me parece que a gente ainda não está alca, é, alcançando a todos e todos não, como diz a Dani. E aí, o que, que você pode falar sobre isso? Então, o que eu percebo é que... É, assim, primeiro que em relação à demanda, né, te respondendo, em, é, na rede municipal, por exemplo, que são os dados que eu tenho mais acesso, em 2012 a gente tinha cerca de 700 e poucas crianças matriculadas, né, atualmente, nesse ano, nós temos 1.200 e pouco, então, aumentou significativamente o número de pessoas, e aí, o que, que acontece? Às vezes, a gente mantém uma mesma estrutura para receber essas pessoas. E aí, a gente sente um impacto, sim, nas escolas, né? Será que a gente vai dar conta dessa demanda, né? É, o que, que a gente faz, né? Mas é, o que é importante nesse momento é sempre questionar as políticas públicas e não a criança, não o aluno, não o não o adulto com deficiência, enfim, né, não a pessoa, a não responsabilizar individualmente essa pessoa pela sua característica, né, que isso eu queria frisar. Sobre os espaços é, da, das escolas, que aí a, a Daniela apontou, em é, Campinas, a gente sabe que as escolas, elas, elas têm uma estrutura muito antiga, né? Que, e com certeza não foram pensadas para as pessoas com deficiência, porque elas ainda não estavam na cena pública. E aí a gente vai precisar, sim, de reforma e de construção e de eliminação de barreiras. Seja na educação infantil, seja nas outras nos outros níveis de ensino, né? Não é característico de um, de um nível de ensino. Eu percebo que abrange a rede municipal inteira. E aí, por exemplo, a gente tem muita dificuldade, primeiro, de fazer uma articulação com outras secretarias, né? Então, eu vejo que as equipes gestoras têm muita dificuldade, por exemplo, em, em contatar o pessoal da arquitetura, da engenharia, da rede... Né, é, de entender, de compreender as normas, né, que, de, de, quem deveria entender sobre as normas de, de acessibilidade das normas da BNT seria esse pessoal, né. E aí, muitas vezes, eles não, não fazem esse diálogo, não fazem essa conversa, justamente para não ter que efetivar a, a, a própria política pública, assim, né, então é uma dificuldade também, existe essa barreira política, né, que a gente vivencia na nossa cidade. Em termos de financiamento, isso também é um legado da gestão do Lula e Dilma. É, essas crianças elas recebem um financiamento maior para estarem nas escolas, né? Então, por acessibilidade arquitetônica das escolas, a gente tem o programa Escola Acessível, né? É um dinheiro que chega na escola. E que aí, se a gente não consegue estabelecer essa parceria, né, para pensar esse espaço escolar, às vezes a, a, o gestor, ele fica é, limitado ali, né, como que eu vou aplicar esse recurso na escola, né, o que, que eu tenho que fazer com esse dinheiro, né, como que eu posso fazer para melhorar a acessibilidade aqui da escola. E nós, professores e professoras, precisamos também de informação para compreender isso, né, porque às vezes muitas de nós, a gente a gente ingressa na rede com a formação nossa que é inicial e que essa formação inicial, ela já teve várias mudanças, né? Então, por exemplo, eu, eu sou da época da habilitação em educação especial, isso já não existe mais nas grades é, curriculares de pedagogia, né? Então, quem está chegando agora nesse último um concurso, provavelmente chegou com uma outra formação, né? E aí, além dessa diferenciação de formação, a diferenciação do momento né, histórico. Então, é, por exemplo, eu falei do número de alunos de 2012 até hoje, né? São, é um intervalo aí de oito anos. Olha quanta coisa mudou nesse intervalo. Então, se a gente não tem uma formação contínua, né, a gente perde o bonde da história. Né? E aí, a gente fica sem saber o que fazer, muitas vezes. Beleza. Então, Fabi, temos questões aí? Pelo jeito eu vi que tem um monte, que apareceu agora. Vamos ver. A Deise Cristina fala o seguinte. As pessoas sem intérprete de Libras nos espaços públicos deixam de ter voz. Foi um comentário né, da Deise, é verdade, a Deise. A Márcia fala o seguinte aprendendo muito aprendendo muito o conceito de capitalismo é muito presente em nossas instituições A vanda fala o seguinte: Parabéns, meninas, pelo espaço de discussão. Como a Camila vê a questão das empresas terceirizadas nesse contexto das escolas municipais com crianças com deficiência e o papel das cuidadoras e como essas profissionais são tratadas? No fim de junho, foram demitidas. Como pensar nessa questão? Temos mais questões? a Regina se fala o seguinte, você não acha que a lei de inclusão editada em 2015 no governo Dilma, que trouxe dignidade ao deficiente, já não era para, para o poder público já não ter mais desculpa para resolver essa questão passado já cinco anos? Faltou interesse do nosso prefeito e governador? Temos mais, Fabi? A Márcia, de novo, fala o seguinte. Muito necessário essa perspectiva interseccional. É verdade. Aí ela continua. Gostaria que falasse um pouco sobre o lugar da mulher como mãe que muitas vezes assume o cuidado, o acesso às políticas públicas para, para apoiar seus filhos com deficiência. É isso, né, gente? Ótimo. É Acho que está um som estranho. Espera um pouquinho, Camila. Deixa eu ver. Tenta falar agora. Não sei se é o meu, se é o seu. Fabi, sou eu? Tá. eu. Eu, eu ou ela? Sai. Ela. Acho que é você. Você pode sair rapidinho e entrar de novo? Você sai é. e entra, porque está dando um som estranho. Está da... tá dando um som de robô, pessoal. A Camila, que é a nossa convidada, ela é professora de educação especial da Rede Municipal de Educação aqui em Campinas e também mestranda em educação. O tema que a gente está conversando hoje é sobre pessoas com deficiência e o direito à educação. O foco e o recorte que a Camila está aqui dialogando conosco é que precisamos falar de uma educação inclusiva, é sobre o debate público e o avanço que se teve no, no último período antes do golpe, né, do golpe de 2016, que foi, é, e no período Lula e Dilma, que a gente teve um avanço, né, na pauta, do reconhecimento do direito Que as pessoas com deficiência têm aos espaços públicos, principalmente Enfim, to, a todos os, os espaços E nós, eu e a Camila, como somos da educação Isso a gente acabou presenciando bastante também Então ela está falando sobre esse direito Vamos ver se melhorou Ela teve que sair um pouquinho, pessoal Porque o som estava estranho Vamos ver se melhorou Oi, Camila, você está boa, querida? Eu estou Ai, que ótimo Você está linda Pode falar Bom, eu estava falando, ia responder a pergunta da Amanda, né, sobre as cuidadoras, sobre essa questão do cuidado, né. Então, quando a gente passa a universalizar esse direito, né, à a, a escola pública, regular, inclusiva, é, a gente vai precisar, a gente vai ampliar a questão dos profissionais, né. Um dos profissionais que passam a compor a rede seriam as cuidadoras, né, muito recente. E aqui no município, elas foram contratadas por, através de uma empresa que é terceirizada, né? E a gente, acho que você mais do que eu ainda sabe é, o que isso implica a terceirização né, de, do trabalho, né? É, recentemente, elas, agora com a pandemia, como elas não estão mais na escola, né? Nem nós, nem, as, nem todo mundo, elas foram demitidas e estão a ver navios mesmo, assim, né? Foram abandonadas nesse contexto. Então, é, é, é importante a gente entender também que isso tem um. um é, isso é atravessado por um preconceito também que, que é, de, é, é também de gênero, né? A partir do momento que a gente entende que as pessoas acham que o papel social do cuidado é das mulheres e tal, ele ainda é visto como um, um, um trabalho inferior, né? É um trabalho que que não é reconhecido, assim como as mães não são reconhecidas nessas. A gente está vendo aí na pandemia as mulheres tendo que trabalhar, cuidar das crianças, né, tendo que aí dar, dar duro, assim. Então é da mesma, seria da mesma forma esse não reconhecimento do cuidado como trabalho. Então isso é uma demanda também que tem que ser vista. É... Isso não, a gente não tem contemplado na nossa política pública, que é uma política pública para o cuidado então a partir do momento que a gente entende que nós temos esse direito de ser cuidados né em algum momento aí a gente entende que deve haver políticas públicas que garantam isso ao longo da vida né quantas pessoas aí acabam sozinhas ao longo da vida né e, e precisam desse cuidado também né não só as pessoas com deficiência né? Então, como que a gente pode é, constituir essa política pública pautada no cuidado enquanto direito, né? É, aí eu vou já pular para a questão, eu já volto na LDI, assim. Aí, pautando nessa questão das mães, é, as mães, geralmente as mães que... Aí eu vou falar mais com, com a minha experiência, assim, né? É, geralmente quando a gente recebe as famílias na né, escola, as mães, elas sempre vêm com muitas, muitas demandas, assim, às vezes até demandas pessoais, assim, porque elas às vezes têm que abrir mão do próprio trabalho, da própria atividade remunerada para é, assumirem esse cuidado, né, essa função, esse papel social, a gente tem hoje o BTC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que ele é constituição, constitucional, ele vem lá na nossa Constituição e, e estudando sobre isso há um tempo atrás, eu descobri que foi uma luta de uma mãe, de uma pessoa com deficiência intelectual, que exigia cuidados e que ela, naquela época não tinha internet, ela rodou o Brasil todo colhendo assinaturas para que hoje a gente tivesse isso como direito. Então, na verdade, essas, é, é importante a gente entender também que para garantir o direito a essas pessoas, a gente precisa de uma política que pense é, a renda dessas pessoas, né? Para que elas ocupem os espaços sociais, a gente precisa garantir a renda para essas pessoas. Então, para algumas mulheres, para... É, não só mulheres, né, mas no, na, como elas são maiorias, eu estou tô, tô me referindo assim. Então, assim, para essas mulheres, elas, elas terem condições dignas de, de vida e de sobrevivência. E, assim, às vezes, é uma vida muito solitária, porque, às vezes, elas se restringem a, aos espaços públicos que as crianças, os filhos, as pessoas que elas cuidam, ocupam. Então, às vezes, é, um, é uma vida que que acaba sendo solitária, e aí elas precisam desse apoio. Quando elas vão para a escola, é interessante, porque é, elas percebem que elas estão compartilhando cuidado. Recentemente, eu tive uma aluna que ela estava em atendimento domiciliar, restrita aos cuidados da mãe, né? E aí, quando ela vai para a escola, essa mãe, ela está ela justamente confiando né, na escola é, essa responsabilidade pela vida da, da criança, né? Então, quando, acho que os pais deixam as crianças com a gente lá no portão, que a gente a gente assume, a gente é corresponsável, a escola é corresponsável por aquela criança, por aquele aluno, entendendo que aquele é um espaço seguro para estar ali. Né? Então, a gente tem muitas questões ainda, que, que geralmente elas partem dos movimentos feministas aí, e que vão abordar essas questões, que são importantíssimas. É... E sobre a LDI, né, que foi aprovada em 2015, é, eu acho que é assim como toda lei, né, que a gente tem no nosso país. A gente a, a está gente num contexto atual hoje de que os governantes estão responsabilizando individualmente todos nós, né? A gente é que tem que cuidar de si para não ser contaminado, por exemplo, por um vírus. A gente que tem que prestar atenção, nós servidores servidores o tempo todo, a gente tem que prestar atenção se o pagamento veio correto, se ficou faltando algum direito que a gente deixou para trás, que a gente tem que a gente pode requerer. Então, assim, a gente, a gente tem uma marca no nosso país de governos que responsabilizam a gente individualmente. E às vezes, mesmo aquilo sendo direito, a gente tem que buscar esse direito para efetivar, esse, a efetivação desse direito. E aí, o que, que acontece? Essa questão de instrução, de saber, de ter conhecimento sobre seus direitos, ela não é amplamente é, compartilhada, né, Lida? Talvez você, você advogada deve saber mais disso. Mas a gente sabe que a gente, para a gente aprender né, quais são os nossos direitos, isso demanda, às vezes, é, ter acesso à informação, né? A... E nem sempre as pessoas têm, né, no nosso país, né? Nós temos, acho que, mais duas questões, eu acho. Tem, é, tem Fabi? Ah, que leis os vereadores deveriam propor? Essa é uma pergunta. Agora, tem uma que foi também para o blog, é isso, gente? É, o, me colocaram aqui no Telegram, posso ler essa do Telegram? Fala Não, o seguinte, é. ó. É, a ideologia do sistema neoliberal dá valor segundo a produção e o povo assimila isso e reproduz um comportamento seletivo e não inclusivo. Essas duas questões são da Wanda ou uma é da Wanda e a outra é da Elisanda? Porque me chegou aqui também, mas eu não estou achando a da Elisandra. Falaram assim, olha, tem uma, tem uma questão da Elisanda no, no blog, mas eu não estou achando. Enfim, tem essas duas questões que me chegou aqui. Essa é sobre... É... Que leis, né? Os, os vereadores podem, propar, podem propor a respeito da dignidade da pessoa humana? Então, tá. Essas duas questões aqui são da Wanda. Da Elisandra chegou agora. Ela fala o seguinte: ó, vou ler. Em nossas escolas da rede municipal, é muito comum encontrarmos estagiárias tendo que ficar com alunos com deficiências. Que ações envolvendo políticas públicas? pode ser pensada então essa é da Elisandra que fala sobre a questão das etagiárias que ficam que é fato né que ficam muitas delas que ficam com as crianças com com deficiência e tem essas duas outras questões da vanda uma é sobre a ideologia do sistema neoliberal da valor segundo a produção e o povo assimila isso e reproduz um comportamento seletivo e não inclusivo, né isso é, uma, é um questionamento que a banda coloca e ela fala sobre as leis. O que, que você acha, Camila? Que tipo de leis os vereadores podem propor? Mesmo a gente é. sabe que, é, que essa é uma questão muito mais nacional, né? Mas é, a gente poderia também, o que poderia propor aqui no âmbito de Campinas, né? É isso. É, é... Aqui no âmbito de Campinas, é, os vereadores têm atuado muito nessa questão de fiscalizar, né? Isso já é uma atribuição bastante importante né, da Câmara, é, de fiscalizar como que está sendo a garantia desse direito, né? O que está acontecendo, por exemplo, as cuidadoras, foi é uma demanda que precisa ser vista, porque... É, agora a gente está falando da pandemia, mas elas já passaram por muito, muito tempo sem receber salário, assim que a gente tinha que ajudar na escola porque o salário atrasou, ou elas não tinham passe para ir trabalhar. E, então, estou é, citando um exemplo, assim, mas tem vários assim, que, que exigem. Mas é, nesse atual governo, o que tem sido muito comum é a questão da precarização do trabalho, né? nós, professora de educação especial, está, ficamos muitos anos sem um concurso público, agora que saiu, e isso meio que descaracterizou o trabalho nas escolas, que é, que é isso que eu iniciei falando, que a gente precisa preservar essa característica, a gente foi assumindo cada vez mais blocos de escolas, cada vez maiores, com mais atribuições, e, e aí... É, foram entrando esses, é, foram entrando os educadores de apoio, que sim, eles são necessários, mesmo a gente tendo o número legal de, de professores de educação especial, eles vão ser necessários, é, mas o que, que foi acontecendo, né? É, com essa questão de responsabilização individual, é, foi... É, Muitas escolas foram atribuindo pessoas para ficar com aquele aluno, e nem, não necessariamente que aquele aluno precisasse, mas a escola, como ela estava desamparada, ou não tinha professor de educação especial, ou é, é, ou enfim, por N situações que às vezes a escola é, tem que garantir o direito daquele aluno, ela tem que se virar ali, então ela, ela foi atribuindo. E aí, o que, que aconteceu também, né? É, não houve um processo de seleção desses profissionais, é, não houve um processo de isonomia desses profissionais. Então, a escola ia captando esses profissionais, né? De acordo com o que ela achava. Tinha algumas orientações, mas eram orientações, às vezes, muito abrangentes e cada escola ia compreendendo, no seu, fazendo a compreensão no seu contexto disso. Assim. Então, é, nos últimos anos, a gente viu estagiários, monitores, é, professores assumindo essa mesma função de educadores de apoio. Então, esse é um, é um cargo que pode ser criado, ou uma função que deve ser revista, né? que pode sim ser uma, uma demanda para os vereadores da cidade, né? é, que a gente precisa rever. A gente tem hoje uma lei que, que é, garante para as pessoas com um transtorno do espectro autista, que, que elas, elas podem requerer esse apoio, mas aí quem faz a avaliação é a escola. A escola ainda continua fazendo essa avaliação, se é necessário, se não é necessário. E muitas vezes é, existe mesmo uma solicitação sem ser, sem ser necessário, porque às vezes considera que, por, ou por uma questão de, de, às vezes, a família querer proteger essa criança, ou de ela demandar que aquela criança ela seja... É, vista e atendida individualmente, não, não fazendo parte de um contexto, que aí vai na contramão da inclusão, né, que vai gerando um outro lugar dentro da própria escola. Né? Então, é, é tudo muito complexo, assim, né? não tem uma resposta pronta assim, para dizer ah, tem que fazer isso, que isso aqui vai dar certo para toda a rede. Mas, são, é, mas é algo que precisa ser visto, precisa ser debatido e precisa se rever. E aí a gente vai ter em outras áreas, né, é, também a queixa dos intérpretes, que eles fazem várias dobras para compreender é, a demanda que eles têm de trabalho, né, a gente está vendo na pandemia, eles estão tendo que traduzir todas as, as transmissões da televisão, ainda tem a escola, então eles vão assumindo é, diferentes espaços e demandas, enfim, foram criados os cargos de professores bilíngues então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. E aí, a gente também teve, nos últimos anos, um, uma demanda de privatização, assim, por quê? Porque o público estava deixando a desejar. Então, houve, sim, um movimento que, de trazer profissionais é, de um contexto é, de privatização, né? De, de como se fosse adotar mais um serviço, né? Então, a gente precisa ir combatendo. É, eu acho que é essa lógica, na verdade. Bom, a gente está indo aí para o nosso finalmente aí, né? Concluindo a nossa live. Teve uma pergunta do William que também veio pelo... Sabe o que aconteceu, Camila? Esse pessoal aqui que, tá, que transmite a nossa live, eles estão fazendo a transmissão pelo YouTube. E aí tem um monte de pergunta indo para lá, entendeu? E eu estou aqui só esperando as perguntas que vêm pelo Face. Teve uma pergunta do William Rodrigues que pergunta se tem alguma cidade no Brasil que seja exemplo né, de políticas de inclusão educacional. Tem essa. E acho que dá para a gente ler pelo menos mais uma do Face, se a Fabi puder colocar, que aí a gente já vai concluindo. Que senão a gente não consegue terminar hoje, que acabou vindo bastante perguntas depois. Não sei se dá... a ah, essa da Toninha. Essa fala o seguinte, e a questão dos blocos que são compostos por muitas unidades, como você acha que podemos melhorar isso? É. Então, é, respondendo essa última pergunta, a gente já chegou num teto do, do nosso... Ah, agora eu não vou lembrar. É uma lei que, da criação de cargos de educação especial, a gente já chegou no teto, a gente já está no limite de contratação. Porque ela é uma lei de 1998, então lá em 1998, não se imaginava que ia ter essa demanda de hoje, né? Então ela precisa ser revista e ampliada, o número de cargos, né? Então, é, a, a gente, isso também é uma atribuição talvez para a Câmara, dos <risos> vereadores aí, que precisa rever. né? E, e aí a gente está chegando num teto. Eu, por exemplo, quando eu ingressei na rede, eu ingressei em 2009. Então, eu trabalhava, no, ainda tinha um intermediário, né? Eu ingressei nesse período intermediário, que eram quatro horas, e aí eu tinha cinco crianças no meu período, né? Ano passado, eu trabalhei numa escola, que eu trabalhava o um período da manhã, da tarde, e tinham 17 crianças. Então, além de, de aumentar o número, há uma desigualdade na hora também de, de atribuição desses blocos, assim, né? Então, a gente vê que tem blocos muito inchados... E ainda tem, acontece assim, de escolas, por exemplo, acho que o Oziel, que é assim, tem mais de 30 crianças de alunos com deficiência na escola. E aí não consegue é, ocupar os dois cargos, né? É, peço desculpa se o Oziel não está mais na situação, mas ele já teve recentemente. É, então, aí tem dois cargos de educação especial e só um é ocupado. Então, essa professora, ela demanda a escola inteira, Sim. né? Então, ela não vai conseguir fazer um trabalho que uma outra professora que tem menos alunos consegue fazer. E aí, a gente vai criando sempre processos de desigualdade né, na rede. Então, a gente precisa rever isso também. né? Bom, eu não sei então, se eu respondi, respondi então, eu né? Respondeu, <risos> claro. É, só, só a questão do, do William, que ele perguntou se tem alguma cidade que é exemplo. Ah, eu acho, eu acho que a nossa cidade ela é um exemplo, Guida. A gente está passando por, é, por esses processos, mas eu acho que esses processos eles atingem muitos outros contextos. E, assim, eu tenho muita esperança que a gente vai conseguir reverter é, essas dificuldades que a gente tem passado nos últimos anos e que a gente vai voltar, assim a ser um vai ter esse reconhecimento que a gente já teve, né, esse reconhecimento nacional, né, as professoras que são anteriores à, à minha geração, elas contam que elas iam fazer, elas faziam formação na, no contexto regional, porque a gente, é, a gente é, é um exemplo, né, para as outras cidades, então eu acredito que a gente teve sim prejuízos nesses últimos anos, mas que a gente vai, aí vamos ver se nessa eleição a gente consegue reverter isso, né? Caminhar no sentido de ser exemplo de novo. É isso. Eu costumo é, dizer, Camila, que é o seguinte: eu, eu não estou fazendo aqui nenhuma, nenhuma rasgação de seda não. Eu costumo dizer que é, nós, servidores públicos municipais, a gente tem um quadro de profissionais da educação e da saúde, cara. Se não fosse esse quadro de, de pessoas, a gente estava numa situação muito mais difícil, né? Porque as condições de trabalho que a gente tem enfrentado, todo o desmonte que a gente enfrenta cotidianamente era para a rede municipal. A rede municipal de ensino de Campinas, ela é referência. Você pode, Isso. Ver, você pode ver, tem pais, tem famílias que não querem colocar na rede que é atendida aí, por terceirizado e quer colocar na rede direta de atendimento. As creches mesmo é uma, né? Os pais não querem colocar em determinadas creches porque não é a gestão pública que está lá. Não são os servidores públicos que estão atendendo. A gente sabe disso, né? A gente é de bairro, a gente sabe disso, como é que, como que funciona. O mesmo acontece na, na rede básica de saúde também. Se não for, por mais que a gente tenha problemas, que a gente tem mesmo, né? Enfim, mas se não fosse esse corpo de profissionais que a gente tem comprometidos, a gente está numa situação muito, mas muito pior. Eu sou monitora, sou de uma unidade que eu não consigo sair de lá porque eu amo o local que eu trabalho. E a gente briga todo dia, todo mês, para atender com qualidade. A gente briga mesmo, sabe? A gente vai, que nem, que nem eu costumo falar, a gente vai para as cabeças mesmo. Porque a gente quer ter condições de atender essa população que precisa do serviço público, né? Que é um direito, não é favor nenhum. Então, por isso que eu... Quando você fala que a gente é, a gente é sim, mas muito por conta desse compromisso é nosso, isso, né? Isso. E, e, e, pelo compromisso que, é, de, de uma pessoa como você que está aqui também, tá bom? Bom, pessoal, eu vou terminando, então. Tem mais perguntas aqui, se você quiser entrar depois lá na nossa fanpage, Guida Calisto 20, se você quiser responder lá, a, a Márcia acabou de, de, de colocar uma perguntinha aqui, mas não dá mais tempo, porque a gente já, já estourou o horário. Quero agradecer muito, muito, muito a sua participação aqui, mas antes também eu quero agradecer a Fabiana Gonçalves, que coordenou aqui todo esse, esse processo da transmissão, o William Rodrigues, o Júnior, que também de, deu a, o apoio aí no blog, deu essa inovada aí, que está sendo transmitido pelo YouTube, eu não sabia, né, fez essa surpresinha para nós, agradecer a Paula Viana, que cuida de todas as nossas artes, a Rafaele enfim, toda a galera que está aqui conosco ajudando, porque essa live, né, não... não ela não aparece do nada aqui. Tem um monte de gente envolvida, um monte de gente aqui trabalhando nesse sábado de frio para que a gente possa debater questões importantes sobre a nossa cidade, né? E, enfim, sobre a nossa, sobre nossa, sobre o nosso país, sobre a nossa luta, né? Sobre a nossa sobrevivência, tá bom? Então agradeço a todas e todos. Agradeço a Camila. Camila, você quer falar, fazendo suas considerações finais, pode fazer não, eu só quero agradecer e quero reforçar essa sua última fala porque eu também acredito que nós servidores e servidoras a gente qualifica sim o trabalho da nossa rede, parabenizar todo mundo que pelo dia da educação especial, as professoras de educação, especiais, educação especial, assim como eu e agradecer que deu espaço porque é importante, esse assunto é sempre muito importante bom, então tá bom, obrigada Camila, mais uma vez é, quero que você possa voltar aqui mais vezes, tá? Inclusive, se a gente tiver avanço aí nas nossas pautas, tá bom? Eu quero vê-la aqui novamente comentando e a gente comemorando sobre isso, tá bom? Bom, pessoal, eu vou estar, então lembrando que... Oi? Lembrando que nós temos roda de conversa, né? É Segunda-feira, a situação dos... dos das trabalhadores, trabalhadoras do Serviço Público Municipal de Campinas, dos servidores municipais, tá bom, pessoal? Vai ser a roda de conversa, né? Que é uma roda que a gente faz semanalmente pela fanpage do CCV, que é o Centro Cultural Esperança Vermelha. Aí vocês vão ter uma surpresa, que nessa roda de conversa eu não vou mediar, eu vou ser a entrevistada, tá? Quem vai mediar a roda vai ser o Adriano, tá bom? Que a gente precisa falar sobre a situação dos servidores públicos municipais, né? sobre a luta que a gente faz não só do ponto de vista sindical mas essa luta que a gente faz para que a gente possa ter serviço público de qualidade né que a gente possa ter políticas públicas para, para a população tá agora nós estamos em um momento que cada vez se faz mais necessário a luta pelo serviço público né quando a gente está nesse momento de avanço do fascismo aí né e dessas políticas ultraliberais que querem acabar com tudo que é do povo a gente tem que nos organizar mais ainda e lutar mais ainda, tá bom? Então, meninas, obrigada, obrigada para todo mundo que participou, as pessoas que, que ficaram aqui até agora, que fizeram questões, e eu espero vocês, então, na segunda-feira, na roda de conversa do CCV, tá? Tchau, pessoal, boa noite, e fora o Bolsonaro, fora Mourão, fora seu governo e suas políticas. Tchau, gente. Tchau, Camila, obrigada, viu?